Oi gente, hoje é o terceiro dia que o filhotinho nasceu. Eles são muito pequenininhos, viu? Ó, os peitos da riqueza, cheio de leite. está quietinho. Aqui a lâmpada coloquei para eles. Eles estão quietinhos, gente. Aqui ó, gente, fiz um papá para riqueza. Isso aqui, sabe o que é? É caldo de carne com carne moída e batata amassada. Tá quentinho, quentinho assim, morro, né? para pra riqueza comer Pra ela dar mais leite, gente que é Quatro filhotes, é muito filhote O certo é nascer de 2 a 3. Mas aí nasceu quatro Aí Haja peitinho, né? Haja leitinho Pra dar pra esses quatro filhotinhos Então Ela tem que dar bastante leite Porque eles mamam muito Eu tenho que ajudar ela E eles vão desmamar cedo, viu gente? Porque ela não vai dar conta De dar leite pra esse tanto de cachorro Em muito tempo, não Assim que eles começarem a abrir o olho, vai demorar muito eles desmamar não. Olha que gracinha, gente. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é parece que é um macho. Deixa eu ver é um machinho. É um machinho, tá gente? Machinho. E esse aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver isso aqui, deixa eu pegar. Esse aqui. Não sei. É o machinho também? Os dois amarrão é, é machinho? Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui... Gente, eu não sei. Pera aí. É machinho também, gente. Três machinhos. Não, tudo macho, gente. Gente, vocês não acreditam. Todos são machos. Gente, gente... Que isso, gente? Ó, não posso estar tá enganado, mas eu acho que todos são machinhos, tá? Gente, você já viu isso? Nasci só macho. Gente, tô achando que todos aqui são machos. <risos> gente, gente. Que gracinha. Gente. Então, os quatro são macho. Eu tô achando que os quatro são macho. Eles estão muito novos, mesmo assim, eu acho. Não tem como errar, não. Pausa o vídeo aí e olha pra vocês verem. Gente, eu mostrei direitinho pra vocês. Olha eles mamando. Olha a minha questão. Vamos ver se vai achar a riqueza. O que você acha? Olha, eles estavam andando aqui nesse, nessa. Essa casinha sem um tapete estava chorando muito, tava tendo uma dificuldade para andar. Mas eu coloquei o tapete Aí melhorou para eles. Ó, Aí melhorou. Beleza, colocou a patinha em cima do bichinho. Deixa eu te ajudar aqui, meu filho. Aqui, meu filho. Hum, hum, hum. Haja peito, né? para quatro filhotes. Esse tá pequenininho, tamanho do ratinho. E quando eles crescer? Ó, oh, gente, eu não gosto de cortar o rabinho deles, não, tá? Eu não gosto. Por isso, sempre você vai ver meus cachorrinhos, tem todos têm rabinho. Eu não corto, não, tá? Eu não corto sabe rabinhos. <risos> Aquele mamar não tem peito. Cadê o peito, meu filho? Tem que esperar seu irmão mamar. Gente, já tá gordinho, já. Hoje é o terceiro dia. E eles não estão gordinhos já. Olha. Tá, não tomar banzinho Gente, eles faz cocôzinho. É pouquinho que eles fazem. E a riqueza limpa, viu? Ela limpa tudo. Olha, você não tem nenhuma sujeira no ambiente. A não ser das espumas que ela trouxe Para fazer o ninho dela, né? já tava perto dela ganhar. Ah, tá caçando o peito. A que quer esperta. Olha. E aí o papai tá aqui esfriando, né, riqueza? Você não vai comer agora. Eu vou ter que colocar pertinho de você, peraí. Senão os outros cachorros estão tá aqui, vai comer tudo deixa deixar ela sem. meu filho. Ela vai querer não. Depois você come, Lara. Sua, irmã, sua mãe vai achar ruim com você, Lara. Sua mãe vai achar ruim. Depois você come. Gente, eu coloquei um pedacinho de linguiça calabresa também. Pra dar um saborzinho. E um caldinho também. De feijoada. Que hoje é sexta-feira. Nós fizemos feijoada hoje. Olha. Aqui eu tô colocando na riqueza. Vai se arrancar, sei lá. Eu vou segurar aqui pra ela comer, gente Porque eu Não vai querer deixar os filhotinhos lá, não Porque eu abri aqui, ó, a casinha Tá vendo? Aqui é a parte de cima da casinha eu... E ela abre a casinha Tá vendo? Eu abri a casinha aqui para mim para me filmar os filhotinhos Gente, então é tudo machinho Nossa gente Comenta aí, gente Você já viu isso? A cachorrinha nasceu só filhotinho macho? Nossa, de quatro, tudo machinho Gente, que legal Que legal, gente Na primeira cria dela foi, Nasceu duas fêmeas E um macho, todo mundo sabe Nasceu a Magali, a Lara Que é, a Lara tá aqui E o Rex Tem nos vídeos do Youtube, você pode procurar aí Eu vou deixar no card aí O nascimento Deles Aí, já nessa segunda cria, nasceu tudo machinho. Tá chorando, está chorando. Vamos ver por que está chorando. Ah, tá querendo mamar alguns. Tá querendo mamar, só que não tá achando o peito. Eu acho. Olha, tudo agarrado no peito. Vem comer, aqui Vem, tá com uma delícia. Vem comer, tá na hora de você comer. Vou se Aqui cachorro. Depois de comer. Porque ela come rapidinho. Não come muito, não. Os dela, os então, gente, é isso, tá? É isso. Então, fiquem até o próximo vídeo. Tchau, tchau.